Sim, eu juro dizer somente a verdade. Hum. Sabe como as pessoas têm aqueles pequenos hábitos que te deixam louca? Como Humberto. o Humberto. ele gostava de mascar chiclete, não. Mascar não, estourar. Então, eu cheguei em casa um dia desses e eu tava. Realmente irritada. Eu só queria um pouco de compreensão, sabe? E lá estava Roberto, deitado no sofá, bebendo cerveja e mascando chiclete não! Mascando, não. Estourando. Então eu disse a ele, eu disse. Se você estourar esse chiclete mais uma vez. E ele fez. Então eu peguei a arma da gaveta e dei dois tiros de advertência. Bem na sua cabeça. Ele mereceu. Se você estivesse lá, se tivesse visto, eu aposto que faria o mesmo. Foi um assassinato, mas não um crime. Oi, tudo bem? Meu nome é Vicky Faquine, eu tenho 29 anos, sou atriz, jornalista, youtuber e pós-graduando em cinema e linguagem audiovisual. Eu nasci em Salvador, na Bahia, mas moro no Rio de Janeiro, já tem cinco anos. E o vídeo que vocês acabaram de ver foi um monólogo que eu retirei do musical Chicago. Eu gravei ele em 2017 e eu espero muito que vocês tenham gostado. Bom, pra ver monólogos mais recentes que eu fiz, clique aqui. E pra conhecer mais sobre mim, clique aqui. Um beijo e até logo.